Boa tarde gurizada, quem fala Lux Soares, Lux Soares na área Tô eu aqui, eu e minha ruiva Hoje temos novidade Hoje chegou o meu tão esperado Quick Shifter Então vamos começar o processo de instalação do Quick Shifter A moto já está parcialmente desmontada Agora vamos partir para desmontagem de tanque e a parte da filtro de ar para começar as conexões e aí eu vou ir, vou tentar ir mostrando direitinho é, para vocês todo esse processo falou valeu gurizada então aqui está o kick shifter um é a parte eletrônica que vai na nos cilindros e a outra parte do sensor que vai no pedal de câmbio ferramentas à mão e vamos começar a brincadeira. Então, já estamos sem o tanque, sem a caixa de ar. Estamos dois ali bonitinho. Tudo limpinho na moto. Ótimo. Tô gostando de ver que tá tudo bem limpinho. Beleza. Então, pessoal, terminamos a instalação do quick shifter. Uh, aqui está ele Sensor Fizemos Passamos a, o cabeamento dele Vem aqui Por trás da mangueira Sobe e vem todo ele Aqui para frente Da caixa de ar da moto Aqui está o sensor O, o eletrônico do, do sensor Da troca de marcha E o sensor Do do Quick Shifter, onde tem o Bluetooth, que vocês fazem a, a configuração dele. Beleza? Agora eu vou fazer a configuração, vou fazer três configurações e vou ir testando elas para ver como fica cada uma delas. Falou? Bom galerinha. Então esse aqui é o software do Quick Shifter Easy da realtech Aqui uh, pode, podem ser feitas todas as configurações do, do Quick Shifter, certo? Aqui é a tela onde a gente faz as configurações. Aquela mensagem apareceu porque a moto está desligada. Aqui é a tela onde mostra as configurações que foram feitas. Então eu, no caso, eu fiz. Três configurações: modo 1, 2 e 3. Por enquanto, eu só testei o modo 1. Vou sair daqui a pouco e testar os três modos para mostrar a vocês. Então, configuração da RPM, RPM inicial. A partir dessa quantidade de RPMs, a gente pode começar a utilizar o Quick Shifter e a última. Uh, faixa de RPM Para acionamento do Quick Shifter No caso Ali ele está marcando já o modo 3 tá? Que eu configurei ontem uh, Sensibilidade do sensor Então em 30% 70% uh, Que é o, o ajuste Da sensibilidade Do pedal de câmbio Pode alterar isso Conforme a, a a sensibilidade do pedal de cada moto o tempo de corte uh, eu estava eu, o modo 1 um, se eu não me engano eu usei em 85% 85 milissegundos e a troca de marcha ficou muito suave muito boa mesmo mas eu quero experimentar alguns outros modos né então vamos ver o que, que o que, que cada um traz uh, Nessa faixa Expert eu configurei o, o modo 2 Então ele vem uh, por faixa de RPM Estipulando os cortes em milissegundos para a toroca de marcha Então vai de 3.500 até 13.000 no caso que era a configuração que eu tinha feito Certo? Idioma e é, salvada aí qualquer alteração que tu fizeres na, na configuração do Quick Shifter, tu pode ir ali e gravar a nova a nova configuração. Certo? Então só para mostrar para vocês, ó, abrir o modo 1. O modo 1 ele está de 6000 RPM a 12500. O sensor não eu não alterei. Tempo de corte 80 milissegundos, tá? Não era 85. E o modo 2, ele tá de 13.500 a 13.500. A sensibilidade do sensor daí, ele tá no... Sensibilidade não, desculpa. Os tempos de corte aqui, ele está no expert, tá? Eu fiz a configuração para o expert nesse. Ok? Beleza, então. Vamos colocar uma roupa para sair de moto. E vamos fazer alguns testes. Falou? Até mais, gurizada.